...que é possível, inclusive, incorporar, mas é sempre enquanto corpo que esse objeto aparece. É esse corpo sempre racializado, não é, um, é uma pessoa, é um corpo... Que...